Olá, meus senhores, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito, compartilhando esse vídeo, compartilhando, como eu disse, compartilhando esse vídeo, maravilhoso! Sei, eu tenho certeza que vocês vão gostar de pig, galera! Estamos aqui com mais uma vez pig. Segunda vez que eu estou jogando pig, estou aqui com a Fê. O rayo, O Ryo? Bem! Estamos aqui no, no capítulo, já ia dizer o capítulo 1, ou genialidade a minha, né? Eu já Fazenda. tô bem que eu nunca mal. Mãe. Why don't they hide here? Falei com meu inglês. Conceito, bem conceito no inglês, sabia? Meu Deus do céu. Eu cheguei atrasada nesse daqui. Também. Ai, ai, ai. Aqui, Mário. Tá até atrás. E aí, mulher? E aí, beleza? Daqui. Grama. No céu, não, no céu, não vi. Poxa, faz tanta que eu jogo, quando joga o Piggy. Ah, é, peguei a Vem aqui do lado da filha, maravilha. Maria maravilha eu ouvo que não conte. Ai, cuidado! Fê, fei, feia, aqui, o que Pega a chave amarela, rápido. Tem um book 2 também. E se vocês quiserem. Fê, fe, fe, fe, fe, fe, fe! Vai lá, vai lá, vai lá, Zé. Coitada, a pessoa ficou presa no chão. Meu Deus! Ela pegou e o vovô pico. Coitada. Hã? Ela pegou o vovô Eita, tem um menino bugado aqui no chão, né? Eu vi. Onde, onde é que é o... É, então aqui? tem como pegar ele. Ah, não. Onde é que é aqui? Ah, não. não, não. Buguei. Voltei. Não, buguei entre Foi minha mente que bugou. Fê, tu sabe onde é a chave amarela? Licença. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia o que fica. Tamo seguindo aqui, ô. Perseguição. Perseguição. Perseguição. Já tá não já já é está a amarelo. amarela? Onde é um cru crustáceo? Crustáceo? Não onde tudo tirou crustáceo, crustáceo? Crustáceo? Crustáceo é como fala fruto do mar, não é? Não sei, não sei o que é crustáceo. Crustáceo é frutos do mar. Estão me seguindo, ó. perseguição. Pegou é. a <risos> hum. é que são... Peguei uma arma! É barulho foi? O oh, corpo do, dobi, dobi, dobi, dobi. O do. cu é tub? Ai, para só. Ah, foi rápido. Copiar pior é os gritos. Lembra ah. dos dinossauros dos jogos? Dinossauro. Ai, que bonitinho, <risos> meu Deus do céu. Moda? Tem uma hum. mulher que chama moda, é bem assim. Ok! Ah. Zé, zé, zé, ah, será um... que é a Mamãe Pig? Pig, o que é, que é a Pig? A Mamãe Pig, porco, né, menina? Nossa, força é minha garganta agora. Beber água, hidratem-se, pessoal, hidratem-se. água é vida, a água é tudo, a água é globo, tá na Globo. Agora... Ah, eu... Ai, velho, velho, que delícia. No carpete, no carpete. Eu tô one. One bisocad. Bora. Direito. Draito? Tá bom. Não, tu escolheu o que tu quiser. Como é que vai ser play? Hum? Não, já. Ai, o é que. Você escolheu quem vai ser? Sou eu, galera. Então.. É o Sapo Pig, ele... mamãe Pig, galera, Sapo e Pan. Normal. What is this place? Onde George Pig ou O que era esse som? O oh, gente de inglês falar para português? Eu sei, lá, é, é, é. é, amor. Tô... Tô... Minha... Use o uh. Trap tô... to Stur Players. You Wave Bin Selected as, hum. as Piggy. You, you sadly can't cry, don't play to catch if it's time. O inglês é maravilhoso, ai, né? Eu eu sei. É maravilhoso o inglês. É, é maravilhoso? maravilhoso, o Os jogadores serão fantásticos enquanto isso não é na verdade, é só... Sua habilidade é matar as pessoas. É legal. legal. A gente... ai Oi. Meu Deus, que susto, moço! Tu tá concentrada. eu tô? Sabe por quê? Olha ah. pra trás! Ah não. Tá dar brigadinho. E aí, peçonhinha, beleza? Bom dia. Oh. Barulhinha do dinheiro. <risos> Nossa, mulher, tá bem. Por <risos> que, que tu tá rindo? Eu Olá, Ninho! Eu tinha passado atrás de trajeto. <risos> Oi, tu! não vi! Eu não vi, não, tava olhando pra frente! É? Olá, Ninho! Eu tava eu tava, pulando, eu tava pulando a janela. Aí então, aí, então, eu passei. Eu passei lá Paz, atrás. Paz, pra cima, mulher. Isso é a falta de educação, sabe? <risos> não deu muito certo. Olá, meus pingalinhos! Meus pingalinhos! Meu Deus! Tá, tá, meu, tá aqui! Meu Deus! Se não me engano, falta dois. Falta quanto? Falta dois, né? Ai, ai. <risos> Olá. Ah! Ah, eu tô hum, eu ainda tava com o pé. Eu fui pra cá ou pra cá. Aqui, ó. Olá, que é <risos> Meu Deus, que parece... a Parece um negócio e volta em gasar, né? Obrigada. Destrui. Faz <risos> é a bola bem se essa foto é do caçador. Não pode, é a foto do caçanho, você é a foto do caçador. Foi essa é foto da casa dos outros, sabia? Gasgou. Você chata? Olá! <risos> <Engasguei>. <risos> Ai, que palhaçada! Eu vi que tem uma pessoa lá em cima. E Olha, ela tá essa ainda. Essa é a de atrás de... É a... Ah, ah menina, tá bugada que tá lá em cima. Bum! Ah, morreu, ela morreu. Morreu eu tô muito. Bem. Ela abriu lá em cima, beleza. Quanto ela está. Ah, ainda tem essa menina aí. Game Over, Game Over. Ah, tu é, é pro. É pro! Ah. Sopro. Não é sou nada mais! Quem será a próxima pig? <risos> Querendo? Normal, normal então, Tomando águinha Ou, ou, oh, cê oh, aí Engasguei, na hora que eu tomo águinha o que que é isso? vota é vou no carnaval é um Amém. é um festival de carnaval de carne. S. Uhum. foi no mal eu tenho do mal ah, não não é. foi na cidade Não sei pra mim foi no mal no, no assim, lá. não sei não sei Ai, eu lembro mesmo. Cadigade. Maria Ariane. Maria Ariane. Ai, de novo nesse mapa. Tem Ariane away Meu Deus. A mal? I would take Hidehide. You're right. Tu consegue ver isso? Eu consigo ver o quê? Não sei não. É o Mari vamos barulho fazer o que agora Vamos. para é. ah não caminhão tava tava azul tocando louco ah Tá? Soltando. a chave é azul mulher Tá pra onde Tô com a chave azul tá tocando tava ah, ali olha já achei a tábua será que isso aqui dá certo vem aqui vem vem vem vem vem Tem bem bala bem né? bem quero pegar. Agora eu peguei a sua em lugar diferente. Lugar diferente! Não viu a gente, não viu a gente. Eita! Beleza, beleza. A gente só tem só que só trancar essa porta aqui. A gente ah, ele saiu é do jogo, aí entrou o bote. Hum. Ótimo. Hum. Você fechava a amarela? Hum. Botinha. Hã? Tocar por ok. Onde? Tô aqui, tá na frente! Hum? Tá por aqui, tá por aqui! Vai é em cima de nós! Acho que passou por ali. Precisa ser bala. Não tô mais nada. Aqui! Tá escutando que pegados? Já usaram hum, a chave hum, verde? Hum. Como é que pega? Agora eu de <risos> Oh, tu morreu? Morri. Meu Deus! O tanto de Peppa Pig! Olha o tanto de Pega Pig! Oh! <risos> <risos> pega Pig! Não. Meu Deus, eu sei que tinha conseguido pegar cara, foi, quando eu escutei, foi quando eu escutei a música lá. Sabe, o Pega Pig. Ai, tirei errado! Ai meu Deus, eu caí nas figues. Mas tava tá me seguindo, mas tava. Tá... Eu já tinha conseguido o pé de cabra. Ai, eu só escutei a música da pig pronto, né? Você é essa, eu passei do lado de uma pig. Hã? Foi tu, foi? Ah, tô lá a mãe, embaixo. Quem é tu. Ah, tá, tá lá embaixo. Tá meio quieto. O quê? Não sei. Ah? Uh. Deixa, deixa, deixa, deixa. Tá me seguindo! tô me seguindo! Tô me seguindo! Não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Peguei uma menina. Sai aqui. Nara, eu, que, eu, que eu só fui lá pra cá. E eu vi, eu, eu vi o vídeo atrás de mim. Oi, meu irmão, eu te odeio, sabia? Ah, não, não vai cair, aí, Mari. Eu não vou cair. Não! Ah, tá, vai pegar, não? Né? Ai, que susto! É tu, né? Aí, tu. É? Sim, mas não vai, isso daí. Tudo, Zé, que, Zé, Zé é que tchau, um bosta de A moça tava com, com o pé de cabra e não usou o pé de cabra aqui. Eu sei lá. É a vida, né? Me explanando a minha localização. Epa! Vem... Hum. Esse robô ficou fazendo barulho barulhos estranho. Licença. Ah não, a, vai... a menina tá roubando agora, O Eu que tá fazendo as coisas aqui. Gente, trabalhadora ela. Brincadeira. Será que? Não! Agora eu vou. Meu Deus, que drip! <risos> que drible <risos> Que drible, <risos> Que, drible! <risos> que drible, sem nem falar! Drible. É na minha frente. Licença, gente. Ai, ai. Minha vida, né? Se ficar salando minhas costas, tá doendo. Né? Né? Né? Né? Né? Né? Né, né, né? É né? né, né, né. não. de mim? Ai, meu maria, não, não, não. não, não, não. Aí, pega ela, pega ela, ela, ela, finalmente, foi teu foi ela? Hã? Ah? Foi teu foi ela? Ela? tem os bichos, vai mina, tu consegue, tua bicha tá de mim, a bicha tá de bicha tá de Você é louco! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês Sim. quiserem mais de Pig, deixem um like para saber se vocês estão gostando. E deixe no comentário se vocês estão gostando. Ai, minha irmão Se vocês estão gostando, não compartilhem esse vídeo maravilhoso. Então, tchau, pessoal! no uh! é canal!